Identifique a afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação a seguir. Ai, meu Deus. O problema é de que Renato? Vamos focar. Se a questão é fácil, então todos os candidatos acertam. Foca no que é importante. Tá legal? Ai, meu Deus, inter... não interpretei, Renato. Volta na questão, não é isso? Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Negação do C, então. Maravilha, negação do centão. então problema é de negação do centão. Zero trauma. Negação do centão. Cara, assunto que cai muito, despenca, nas provas do TJ de São Paulo em geral. Técnica R, vem comigo, técnica R. Ah, porque você sabe que isso despenca, Renato. Primeiro que de 2014 para cá nós já resolvemos todas as provas e elas constam no nosso curso do PTJ São Paulo, segundo que dentro do nosso curso tem uma aula que nós mostramos os assuntos que mais caem e a quantidade de questões de cada assunto. Né? Nós separamos as provas de 2014 para cá e os assuntos que caíram e a quantidade de questões de cada uma. Tem uma aula onde a gente fala isso, inclusive para você se dar bem. Ué, mas esses são os principais? São, mas tem mais assuntos que caíram, tá? E aí está lá no curso. Técnica R. Para negar o C, então, a gente usa o mané. O que, que é o mané? É mantém e nega, beleza? O que é mané, Renato? Vou botar aqui embaixo. O que é mané? Mantém e nega. Futebol, mantém e nega. Isso que é mané, mantém e nega. Beleza, pura. Então, vamos lá. Que está o centão na parada. primeira coisa que você tem que fazer é... Quando você nega o centão, a primeira coisa a se fazer é tirar o centão e colocar o E. Primeira coisa que você fazer é tirar o C e colocar o E. Primeira coisa que você vai fazer. Fez isso? Aí tu dá uma de mané. É, fez isso, dá uma de mané. Mantenha da frente, nega a de trás. Então mantém a, de, a da frente, é o quê? A questão é fácil. Mantém. Vai ficar a questão. É fácil. Mantém. A questão é fácil. E agora nega. Todos os candidatos acertam. Olha para cá. Vou até aparecer. Todos os candidatos acerto. Galera, aqui tem, um, tem uma proposição categórica chamada todo. Tá bom? É uma proposição categórica. Então, aqui você vai ter que negar o todo. E como se nega o todo? Para negar o todo, negar o todo, todo, vou botar aqui embaixo, todo. A gente usa o PEA mais não. O que é PEA mais não? Quando você nega o todo. Você vai trocar por pelo menos um, existe um ou algum, mais o um não. O não aqui não é para colocar o um não, é para você negar, lembrar de negar a segunda parte, tá bom? Então, ali é PEA, mas não, lembrando de negar a segunda parte. E aí, galera, como é que eu vou saber? Eu vou olhar para a resposta. Como é que eu vou saber se é pelo menos um, existe um? Já olha para a resposta. Pelo menos um, pelo menos um, tá? Então, aqui você já vai botar pelo menos um tá bom? Sempre olhe para a resposta para saber qual que é, porque pode ser qualquer um dos três, tá? Pelo menos um candidato, né? acerta ou fica, não acerta. Tem que negar a segunda parte. A segunda parte vem ali no verbo. Beleza? Então, como fica a negação? A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta. Agora é só ver qual das opções tem isso. A letra A, a questão é fácil ou já está errado. A letra B, a questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta. Marco o V da Vitória, que o meu gabarito é a letra B. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Para negar o seu, então você muda para o muito bom. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse chegar grandão na prova do TJ São Paulo? Se a sua resposta for sim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 pelo preço de um Você vai levar o Premonição TJ São Paulo e você vai levar a Imersão TJ São Paulo. Se somarmos, né, os dois valores, tá aqui, ó. Continha de padaria, rapidão, ó. Se somarmos os dois valores, seu curso sairia, né, por R$ reais Mas hoje você vai levar tudo isso, tudão, por apenas 12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 133, falar com a Carol. Beleza? E a Vista, né? A Vista tá saindo por 200 birubiru. Legal? No boleto a Vista 200 birubiru. ou 12 de 20,69. Legal? Então, família, é isso aí. Te espero lá nas aulas. Abraço, valeu, tamo junto.